Shalom! Provérbios capítulo 4, versículo 23 Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Meu irmão e minha irmã, o homem é espírito, alma e corpo. Em nosso espírito é onde o Espírito Santo de Deus habita e manifesta a identidade de Cristo em nós. O nosso corpo expressa o que há em nossa alma, e a nossa alma inclui a mente consciente e a mente subconsciente, que, em provérbio, é chamado de coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. Ou seja, a alma faz e expressa o corpo. O corpo é a expressão externa da alma, ou seja, do que há em nosso pensamento e a saúde do nosso corpo depende vitalmente da saúde da nossa alma. A nossa alma são os nossos pensamentos, as nossas vontades e as nossas emoções, ou seja, depende do que nós acreditamos. Shalom.